Olá meu lindo, olá minha linda, bem-vindo a Missa Comida, eu estava só esperando você chegar para a gente começar a fazer essa receitinha de pão funcional maravilhosa. E hoje é dia de fazer aquela receitinha que além de deliciosa, é saudável. Tem como mais maravilhoso que esse? Não gente, vocês precisam testar esse pãozinho, porque ele é assim, uma coisa espetacular muito, muito, muito fácil de fazer e ainda faz bem. Combinação melhor que essa não tem. Quem traz esse tipo de receita pra vocês? A gente aqui do Isso é Comida. Então aproveita e já se inscreve no canal que a gente vai continuar sempre trazendo mais receitas deliciosas. Vamos para os ingredientes? Fermento biológico seco, água, azeite, farelo de aveia, açúcar demerara, sal, trigo de quibe, farinha de trigo, ovos. E o primeiro passo dessa receita é hidratar o trigo. Aqui a gente vai usar trigo de quibe. Você pode estar achando algo bem diferente, mas assim, o trigo de quibe ele é extremamente funcional. Ele é rico em fibras, ele tem proteína. Então é um alimento super legal pra gente consumir. E ele que vai transformar esse pão num pão meio que integral, adicionando carga de fibras. E uma carga de nutrientes muito grande. Porque apesar desse ser um pão funcional, a gente vai sim usar a farinha de trigo branca. Mas não tem problema, tá gente? Eu vou começar. O nosso trigo de kibe vem assim, sequinho. Aqui na minha bacia eu tenho água fervente. Eu vou só colocar o trigo dentro da água e deixar ele aí descansando por uma hora. E a gente continua. E aqui a gente tem nosso kibe já hidratado. Agora é só terminar a receita, ele, vocês percebem que ele ganha bastante volume quando hidrata. Aqui eu tenho a água. Eu vou misturar o fermento. Misturar também o açúcar. a gente vai deixar aqui reservadinho. Aqui junto com o trigo. Eu vou misturar meu farelo de aveia. E o azeite. quebrar nossos ovos da série, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, quebra o um ovo de cada vez porque se o outro estiver estragado, você não perde os dois a gente já pode colocar nossa fermento aqui também, com a mistura do açúcar Farinha de trigo, gente. Essa receita é a receita de pão mais fácil que eu acho que eu já fiz na vida. É isso daqui: tipo, você hidratou o kibe, que é o tempinho que vai demorar mais, depois mistura todos os ingredientes. Eu coloquei aqui o resto da farinha e o sal, e é isso. Tem receita mais maravilhosa e mais facinho que essa? Não tem. E deliciosa. Esse é um pão que, além de saudável, ele fica muito delicioso e é super fácil de fazer. Então, é a combinação perfeita. A gente só termina de misturar aqui para incorporar direitinho a farinha, na mão mesmo. Não, aqui é um pouquinho de trabalho braçal para incorporar a farinha. E esse é o resultado final. Ela fica grudenta, mas é assim mesmo, vai ficar grudenta. Não, não fique... Ah, não, tem que sovar. Não precisa sovar, é só isso. Misturou. Eu vou dividir agora nas minhas duas formas. Eu tenho aqui duas formas de... Duas formas de bolo inglês. Que eu vou só botar metade da massa em uma, metade da massa em outra. E deixar descansando. Enquanto eu coloco meu segundo pão na assadeira aqui, eu me pergunto. Você já deu like nesse vídeo? Ainda não. A receita de pão saudável mais fácil da vida. Não precisa sovar rapidinha, deliciosa, e você ainda não deu like nesse vídeo, por quê? Vamos aí, vamos fortalecer nossa amizade, eu vou esperar aqui um minutinho para você dar like, Deixa o like, beleza? Agora terminar o pão. E é isso gente, agora a gente vai só deixar esse pão descansar por 40 minutos, Vamos lá, coisas importantes, você não tem, eu, tá, eu não tenho essa assadeira retangular de bolangreja, não tem problema, você faz na assadeira que você tiver, só vai mudar o formato do pão, assim não via. vai ser o mesmo sabor. Essa receita, como vocês estão vendo, ela rende dois pães, se você quiser fazer menos, você pode fazer metade da receita, mas, fica a dica, esse pão é ótimo para congelar, você faz ele, espera esfriar completamente, embrulha num saquinho de plástico, tira todo o ar e coloca no freezer, dura até um mês no seu freezer e sempre que você quiser um pão delicioso, é só ir lá no freezer. Se você quiser, você já congela ele fatiado ou congela inteiro. Tira seu pãozinho, descongela, esquenta e você tem pãozinho fresco feito em casa maravilhoso. Então, é muito maravilhoso a receita. Sério, de verdade. A gente vai agora é só deixar as coisinhas fermentarem 40 minutos, cobertos com paninho no lugarzinho quente da casa. Que no caso, finalmente, é qualquer lugar mesmo. Porque vamos... Vamos, vamos falar a verdade. Pelo menos aqui onde eu moro é quase uma fermentadora natural, temperatura ambiente, quente, calor, umidade, não precisa de mais nada. Tudo que seu pãozinho precisa para crescer, então é isso. 40 minutos depois a gente assa e eu mostro pra vocês. E esse é o resultado do nosso pãozinho. Eu só tirei eles do forno, coloquei direto na mesma hora nessa gradezinha para deixar esfriar. Sempre a dica que eu vou dar pra vocês, quando for tirar pão do forno, Coloque ele para esfriar numa grade, alguma superfície mais furadinha, porque assim ele não soa. Então você ganha a casquinha por mais tempo. Porque se você deixar o pão soar na superfície completamente lisa, como esse prato, ou o pão esfriar na superfície completamente lisa para ele comer esse prato, ele vai soar. Aqui, agora a gente vai experimentar nosso pãozinho. Gente, um negócio muito importante que eu não, não falei para vocês. Quando você for levar esse pão para assar no forno, eu acho que essa vai ser provavelmente a única vez na vida que eu vou dizer isso, mas é forno sem pré-aquecer. Você liga o forno na hora que botar o pão lá dentro. É só para esse pão. Isso, normalmente sempre tem que pré-aquecer o forno. Mas esse pão é especial, ele é mais fácil, não precisa nem pré-aquecer o forno, então eu faço ele aquele... Eu tô derrubando a decoração. Vamos experimentar? Tá? O meu ainda tá um pouquinho quentinho. Olha esse pãozinho! Uma manteiguinha aqui, hein? Hum, não precisa de nada. Gente, ó, pra, ó a fofura! Ó como. Ah, ele tá se quebrando tão quentinho. Hum, hum, hum. hum. Eu sou suspeita pra falar, ó, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por pão. Mas sério, sério, esse pãozinho, quentinho, assim, na hora que ele sai do forno, deixa eu esfriar meia horinha, passa a manteiguinha, a manteiguinha já vai derretendo. passa aquele requeijãozinho. Ai, gente. Tá bom que é um pão funcional, que, teoricamente você tá comendo ele pra ser mais saudável, mas porque manteiga não vai matar, não. É sério. Deixa eu comer mais um hum. hum. Demais, Ai, gente. Essa foi a nossa receita dessa semana. Eu vou continuar comendo meu cozinho por aqui. Um beijo e até a próxima.